Oi, meu amor Oi, Patrícia, você está boa? Estou ótima, querida Estou feliz e contente de tocar esse assunto Oi, que bom, Patrícia Sim, ainda bem que nós podemos, sempre podemos relatar isso, né? Sim. Abordar isso nesse momento Se mostra que a gente está conseguindo sustentar o ambiente junto, conjunto, tá? Tanto eu, você, os alunos da escola e todo mundo, principalmente os componentes alunos, porque a escola é feita de alunos, e também os professores e diretores e elementares, elementais, e todo mundo, está sustentando falar de maneira... É, falar disso de maneira a né, trazer os direitos humanos dentro desses aspectos, né? Uhum. Primeiro... É, Vamos tirar alguns alguns misticismos, podemos? Podemos. Relacionamento não é, é. Só relacionamento amoroso, não é só atração sexual. Não há não, o relacionamento, não é só uma interação de uma pessoa pela outra é de um grupo é de uma de parte da sua personalidade é de parte da sua ação é de parte da sua rotina você pode ter um relacionamento com a pessoa num tênis jogo de tênis e você pode ter um relacionamento com essa mesma pessoa de maneira muito diferente até incômoda numa sala de aula por exemplo você dá super bem com seres em categorias diferentes então, você tem uma, uma, um relacionamento interpessoal com caixinhas distintas. E você também pode ter uma relação com alguém que se dá bem em todo lugar. Em todo lugar, não importa. Então, é essa estrutura que resulta nessas amizades contextuais nem sempre tem como intuito ou objeto desse padrão um relacionamento amoroso, tá? Nessa nessa categoria, nessa categorização, temos ah, uma série de ah, problemas. Mais problemas, né, querida? Temos a condição do abuso do ciclo do abuso. Temos oportunidades pode ir, Temos, temos oportunidades. o abuso narcisista. Temos o abuso psicológico. Temos o assédio, o assédio moral, o assédio sexual, escravatura, escravidão, ah, o triângulo do drama, perseguição religiosa, violência, abuso infantil, violência. O uso de termos pejorativos em ambientes inadequados, o abuso substancial, o, o, a estrutura do, do assédio até nas histórias, como na mitologia, o abuso verbal, a violência doméstica contra homens, violência do namoro, vitimismo, vitimização, narcisismo, comportamento autodestrutivo por manipulação, a manipulação psicológica, mas, nossa, o um negócio é enorme, tá? Enorme. Mas qual é a causa primária de tudo? Agora é o silêncio, né? Até os campos abriu, né? O olho pergunta, do furacão. Quando você me pergunta a causa primária de tudo, sempre me vem na cabeça Deus, porque é a causa primária de todas as coisas. Justo, querida. Eu não isso a sua energia, eu falo... Eu falo. <risos> A energia dos campos, né, que a gente né, é. sempre lidou com os campos, ele faz ato, o olho do furacão, sabe quando a coisa se expande assim, fica aquele aquela inércia. É. A problematização do feminino e do masculino. Toda violência, todo abuso, todo, todo, todo ato que denigre a integridade física ou psicológica é um problema. No masculino e no feminino do ser. Os seres, aí vamos falar de ancestralidade, seres que têm essas, esses seus aspectos, eles têm problemas muito graves a nível de DNA, a nível de RNA, a nível de estruturas de, que nós herdamos nos campos, a nível de padrões de para-processamento de dados e preconceitos muito definidos e evidentes e para que você não seja mais é, é, influenciado por esses aspectos, é como se você estivesse subindo um, um degrau numa escada em espiral. Esses degraus que você vai subindo, você vai perdendo o acesso àquela, àquele, àquela espécie de deep morfológica, deep web, né? igual vocês falam, existe essa gíria, né? essa coisa mais profunda e, e que tem energias e padrões que vão se dissipar com o tempo, né? Mas se vão se sedimentar porque não vão ser mais sustentados. Mas abordar esses aspectos é muito importante, porque a gente tem uh, uma estrutura uh, que traz como um, uma espécie de, de escala aonde o indivíduo avalia ah, o que para ele tem coerência ou não coerência diante das suas próprias dimensões como a dimensão da inteligência a própria inteligência é uma capacidade de interligar as agências e essas agências são dimensionadas pelo próprio direito e poder liberdade de serem eles, eles mesmos então, a condição do próprio conhecer a si mesmo, a, a própria moralidade, o ajustamento, simpatia, conveniência, e a forma com que esse ser diretamente relaciona os aspectos e fatores da sua estrutura pessoal e também da estrutura social, traz a ele uma condição atrativa, para que ocorra uma atração social de seres. E como isso, dada essa atração diante desses atraídos, tem as escolhas sociais sobre esses aspectos da condição de vida. A estrutura de atração sexual para a manifestação de um parceiro sexual ou de um cônjuge, no sentido sexual, Hoje é o que o equivalente de 0 a 10, 0.5. O que reflete além disso é doença, meu amor. Se eu escolho alguém para estar comigo por causa de condições sexuais, e isso equivale a mais do que 0,5, não é nenhum, tá? É muito interessante a gente ir para a terapia juntos. Eu e meu parceiro e minha parceira. Seres que se relacionam e não tem como aspecto é, emocional, aspecto mental, aspecto financeiro, aspecto de planejamento, idade, personalidade, caráter, nesse, dentro do caráter as características, como inteligência, capacidade, essas coisas. Não tem tudo isso na primeira linha sabe prioridade <risos> ah, ela não não há uma uma aproximação é, física psíquica emocional mental voluntária essa condição de aproximação voluntária é algo que tem que estar escrito em letras garrafais tá? É um manual de instrução de como dar certo e tentar isso ter algo por uma boa prestação voluntária. Paz de espírito. Entende, meu amor? Eu sei que é difícil falar, porque a gente sempre vai falar sobre tendências pessoais, tá? Né? E quem está passando aqui a responsabilidade de trazer algo imparcial sou eu. Mas você pode falar de maneira parcial sem nenhuma culpa, tá, querida? Então, Patia. Então relaxa, não se preocupa em tomar, em tomar partidos, você é um ser humano imerso, eu não. Então eu estou numa posição privilegiada, tá? Não, não, se não deixar isso bem claro, a gente descaracteriza né, as, as suas condições e predileções socioemocionais e socioculturais. Então essas variáveis e características de preferência têm como preferência a urgência. Você não está numa tribo onde todo mundo tem o mesmo direito, tem acesso às mesmas coisas, onde a única coisa que muda um do outro é a forma física. Você está num mundo dinâmico, complexo, profundo, extremamente difícil de ser analisado socioeconômica e socioculturalmente falando. Então, o alvo da participação de percepções e comportamento é de extrema importância para que você tenha ciência e admiração e respeito, não só pelo outro, mas principalmente por você. Se você não respeita as suas prioridades e características e tem que abrir mão do seu plano, do seu projeto, de se relacionar, você não vai ter o seu estado de competência saudável, não competência no sentido de sou ou não competente mas todo mundo é competente então é um estado de estar ali, pronto pronta, não importa é, por que isso é tão importante? é tão importante isso? porque nós vemos que grandes problemas sociais vêm da falta de planejamento familiar Nossa, pode ver, muitos com problemas muito exato e essa falta de planejamento familiar traduz também uma falta de sustentação justamente do masculino e do feminino. O desespero né que isso gera gera uma, um trauma muito profundo na integridade na estrutura do ser. Eu não estou dizendo, por exemplo, condição econômica, não é isso. Hoje em dia, tá porque o, o mundo se evoluiu e teve uma geração considerada a melhor geração até então, que foi a geração dos anos 80, 90 e 2000. Todas essas gerações. Hoje, temos os frutos dessas gerações que, pela falta de planejamento familiar, independente de terem ou não condição econômica, geraram uma ausência paterna e materna por causa dessa tentativa de manutenção dessa condição socioeconômica. Então a pessoa tem tudo, teve tudo, no que diz respeito às necessidades básicas, e ela vive achando que tem uma falta, mas ela não consegue ter um representante dessa falta. Ela acha que vai ter oportunidade melhor em outro lugar, ela acha que vai o lugar, ela acha que é o parceiro, ela acha que é tudo, menos ela. Porque ela tem uma lacuna pessoal, chamada pai e mãe. Ah, mas eu só tive mãe. Pai e mãe só na mãe. Pai e mãe só no pai, não importa. Seres cuidadores. Lacuna de cuidado, tirando o planejamento familiar, que é os causa e efeito, aí também tem, né? É um problema muito sério. Então, antes de se relacionar com alguém, com isso eu termino hoje, para não abordar as doenças e não misturar, isso é uma apresentação. Lacuna emocional baseada... Na ausência de manifestação e sustentação. Pelo amor de Deus. Faço um voto de é, um, uma, uma, uma, um pedido. Uma, quando você está com muita, muita vontade, está suplicando, né? Estou suplicando aqui. Joelhos. Olha, gostou, querida? Gostei. É, está resolvam... sublinhando <risos> a importância desse pedido. Exato. Resolvam as questões emocionais, mentais, a nível de sustentação e manifestação antes de ter uma relação. Se não, a probabilidade de sofrimento é enorme. A probabilidade de, de manifestação de famílias que vão gerar sofrimento posterior é enorme. Então eu, eu faço. É porque vão um... vir. Você estava falando dos relacionamentos, né? Vão vir seres ressonantes isso. Então, essa, essa condição predativa, sabe? Ao invés de uma condição preditiva, de previsibilidade, estabilidade, enfim, as veredas de argumento aí são gigantes, Meu... sabe? Nossa. Nossa senhora, há tá anos. A súplica, é, assim. resolve isso não precisa falar que ah, sou saudável virei Buda tô iluminada virei purpurina não é isso gente é se resolver ah eu não consigo eu tenho precisa de ajuda mas vocês têm está aqui por mais que tenhamos nossos defeitos por mais que os campos estão evoluindo e nós estamos evoluindo juntos cada um aqui no seu papel, cada um aqui com seu voto de humildade, porque não é tratar pessoas que não sabem, é tratar pessoas que não sabem e estão doentes. É deixar o ambiente doentio para a pessoa doente se sentir minimamente respeitada no, de, no, a nível de, de ambiente tóxico, de aspecto psicológico, é galgar o nível de consciência para manifestar paz de espírito em 30, 40, 50% no máximo em aula. E já causar efeitos de choro constante em muitas pessoas. Então é disso que a gente está falando. Eu é não precisar disso. E para você melhorar a si mesmo, só vai ter benefício. Não é uma coisa tipo, faça isso, me pague um dinheiro antecipado. Não, não paga nada, querido. Só o querida, né? Só Melhora, sabe? Se você está me ouvindo, você já está no caminho, tá? Ufa! Põe foi foi muita ênfase aqui. É isso, querida. Sim. Uhum. Mas pode ser do ponto de vista da coroa, porque é um multiplayer, certo? Usa. Então, do ponto de vista da coroa também, se a pessoa está sentindo essa urgência essa gana por um relacionamento mas aquilo não seria o melhor para ela naquele momento, então não está se manifestando para própria proteção da pessoa, para não entrar no caminho ainda mais sofrido mas do também. ponto de vista dos seres da coroa, porque vocês falaram que os seres da coroa sustentam os chakras não Sim. há como esses seres também modularem energeticamente a, a, como é que eu vou dizer a vibe da pessoa para que ela não tenha essa sensação de, de, de falta extrema, Sim. de urgência. De... Porque senão é como se a pessoa estivesse com fome e, e não tivesse comida para ela. Tem, tem, como é que eu vou dizer? Falando de direitos humanos, tem, tem uma certa. Hum, hum, nem sei dizer. Me parece que não é muito amoroso e cuidador. Sim. Mas a coroa também está aprendendo. Entendi. E, além disso, a lei do desejo. Você fala, não, eu quero viver melhor, eu quero estar melhor, eu quero ser feliz, ótimo, aí eu tenho a lei do desejo, ó, ok, é isso aí, entendeu? Aí eu abri mão. Ah, entendi, tem uma Aprende. certa. Eu... É uma certa delegação. Isso, certo. isso, eu quero mais, eu quero melhor, eu quero melhorar. Eu quero de maneira gradual, eu quero que tenha estrutura, eu quero que tenha cuidado, e assim vai acontecer, entendeu? Tá certo, é, como é, que é? Cuida, cuida de mim, porque vocês estão aí na posição de cuidadores, sustentadores, manifestadores da então sua criança da coroa, por assim dizer. Exatamente. Com todos os direitos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Exatamente. Tá certo. Então tem. Tá. É porque sem a delegação seria um abuso de poder agir sem, sem, sem autoridade delegada para isso. É o abuso primordial, né? não abusar do desejo, mas que o desejo seja um desejo questionável. Né? Mas não se pode. Não pode ser uma coisa que protege? Por exemplo, o que eu não entendo muito bem é que se. Você sabe que a pessoa não tem condição conscientemente de fazer um planejamento familiar, por que, que esse planejamento não é feito a nível do espiritual? Porque, afinal de contas, o ser que vai encarnar. É a única sair? resposta plausível, meu amor. Porque eles também não reconhecem esse direito, eles também não sabem o que Pois é, meu amor. Que bosta, Vadilha. se sinta no estado de futebol. Que coisa ruim. Você sinta no estádio de futebol, está cheio. Maracanã, tá? tá? Não ser 70, ser 200 mil pessoas. Equivale a 10. Somos 10 pessoas que queremos isso. Entendi. Então, primeiro a gente tem que fazer evidência e ter comprovação da, da coisa ser diferente e funcionar. E aí, com essa comprovação, isso vai ser disseminando até que essa disseminação, de dentro para fora, muda o sistema. Não seja algo que possa ser questionado, eliminado, sabotado, sabe? Tá. Tem tipo de... Então, a consciência, você... por mais que seja bonita, é rara. Então você está também... Que a coroa também é um relacionamento, certo? Então, Exatamente. o ser também está em ressonância e compatibilidade com os seres da coroa. Exatamente. Então, é como se eles realmente, de certa forma, eles pensassem mais ou menos juntos. Exatamente. Hum. E graças a Deus. Ah, Calça primária de todas as coisas, graças a Deus. Exatamente, querido. <risos> A triste realidade dos realistas. Ah, é, é. é. Mas, né? Mas é enxergar a verdade primeiro para daí se, se enxergar possibilidades também. Exatamente. É a realidade, né? Uhum. É a realidade, Infelizmente. Estamos Mas vai melhorando, já está melhor. Já está melhor a cada, a, cada, a cada dia, melhor a cada dia. Sem sombra de dúvida. Sem Eu noto mais vida. e mais consciência. Sem sombra de dúvida. Imagina 30 anos atrás a gente podendo ter 30, 40, 50, mesmo não, 10, acho que já dava. Mas imagina ter essa conversa falando de, de que a coroa também pode não estar... Uh, preparada, capacitada da maneira mais hum, profissional e adequada para uma isso psique aí. humana em é encarnação humana nesse órgão, né? É isso aí, é verdade. Entendi, hum, Patilha. Bom, então vamos brincando, né, Patilha? Vamos nos relacionando. Perfeito, meu amor. Estamos aí, estamos juntas. Muito bom, paz, meu amor. Gratidão, Patilha. Uh -huh.